Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão. Eu já deixei aqui posicionado os taros que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos lá. Vamos saber como está o momento de leão e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Hum. A carta do ego. Vamos complementar com esse outro tarot dos anjos. E com esse outro trator também... Leão, a carta do ego é uma carta que fala de carregar coisas por muito tempo, situações que já passaram, mas ainda estão presentes em você, até de forma inconsciente. E não é o momento para seguir em frente como se não houvesse nada a ser trabalhado. porque por mais que você diga que não há nada, analisa como está o seu momento atual ou áreas da sua vida. Ou, por que está sentindo o que sente? É preciso tomar consciência disso. Até para resgatar o seu verdadeiro eu. Buscar sabedoria. Através de pessoas, técnicas ou espiritualidade. Assumir a sua essência verdadeira, que muitas vezes se perde na sociedade. E deixando o ego de lado, você se abre para as chances que estão na sua frente. Te esperando. Tem coisas boas chegando caminhos se abrindo, de modo que você sinta vontade de comemorar, de estar junto de outras pessoas, na mesma vibração que você, que torcem por você e que você se simpatize. E nessa fluência com novas oportunidades, vem também autoconfiança, sentimento de gratidão, momentos bons, uma prosperidade leve, sem aquele ego, peso, cobrança, opressão. São resultados chegando por um caminho de menor resistência. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Tira um momento para relaxar, se recarregar, focar em você e deixar de lado pesos que não são seus ou que não dá para resolvê-los agora. Porque é nesses momentos bons que você eleva a sua vibração e se abre para receber boas ideias. Gratidão.